Salve meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô eufórico, acordei 7 horas da manhã, mal dormi a noite porque tem entrega hoje naquela quebradinha que pegou fogo, que vocês fortaleceram e a gente vai entregar o material para as famílias hoje, certo? Os barracos que pegou fogo aqui no Capão Redondo Hoje é entrega das geladeiras, dos fogão, tudo Então eu tô fazendo um cafezinho aqui, ó, abençoar o dia, certo? A aguinha tá no fogo aqui, a peita tá aqui já prontinha para ir a batalha para nós fazer essa grande missão. Mano, estou muito feliz. Rapa, acabei de chegar aqui no Jardim Comercial, onde nós vamos embarcar as geladeiras, os fogões, os botijões de gás, as vasilhas, né? As panelas, tudo. Beleza? Para levar lá para o Lídia. Então acompanha nós aí que é o corre mil grau. Firmeza? Enquanto isso, os caras tá? uma cartela de ovos. Ovos fresquinhos, Ó, ovos de boa qualidade. Uma cartela. Não fala o preço, então eu vou desligar aqui. Acabei de chegar aqui na interferência, onde a gente vai pegar as doações, beleza? Paz. Olha isso aqui que coisa linda, rapaz. Vou mostrar pra vocês. Desculpa a bagunça, né? Mas tá ligado que o corre verdadeiro tem bagunça, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui tudo. Vou sair aqui pra vocês verem. Tem até sacolas aqui no canto e tudo, ó. Isso aqui é tudo cesta básica, certo? Que a gente juntou. Ó, olha isso. Que coisa fantástica. Também estamos separando para as doações. Vai tudo para lá. Ali também, ó. Já tem os alimentos no canto também. E aqui eu vou tomar meu café. Meu segundo café do dia, né? Vocês acompanharam o primeiro. Beleza? Então, dá um salve aí, Ana. Vamos levar esses. Todos, todas essas doações para lá? Com certeza. Hoje estamos felizes, né? Eu já que levantei... alegria, eu já tô bom. Levantei feliz, mano, poder colchão. Acordei até mais cedo. Fala aí, fogão, geladeira. Tudo. Tudo, né? Cobertor, Cobertor. vaco, garfo, é doido? Tudo. In inclusive, rapa é o seguinte, eu quero dedicar essa ação de hoje que nós estamos fazendo ao Ronaldinho e à Kátia, que eles fizeram a primeira vaquinha para nós ter nossa primeira geladeira na ONG. E hoje nós vamos poder dar um monte de geladeira. Um monte, um monte. Você vê como que é bom? Olha como que é bom. O trabalho social, de verdade, com emoção, é bom, né, mano? Com, com, com responsabilidade. Porque o cara fez uma vaquinha junto com a mulher dele, com os amigos dele ali, pra dar a nossa primeira geladeira, certo? E a gente hoje vai poder Deus dar um a... geladeira, fogão, os botijões de gás. Cinco geladeiras. Cinco <risos> geladeiras. Olha, multiplicou tanto. Cinco. Beleza? Então acompanha nós aí, que daqui a pouco a gente tá no Lídia. Um abraço. Se liga, ó. Começou, hein? Começamos já a levar tudo as cestas. Ó, Os caminhãozão tá aqui pra gente levar. Os carros estão ali pra levar as cestas. Além da, das doações que a gente conseguiu e das compras que a gente fez da geladeira, nós vamos levar as cestas básicas também, que aí o cara já instala o fogão, já tem o que comer de boa, tá ligado? Então, é isso que faz o, o bonde girar. Ó, estamos levando os kits de alimentação, Certo? e depois as cestas, daqui a pouco nós estamos nós tá lá na Lídia. Bom dia gente, é o Anderson, o tio Anderson que está falando, aqui dá uma interferência, os carros já estão todos cheios, nós vamos fazer a entrega das doações lá para o pessoal do Jardim Lídia, o caminhão está sendo carregado, como vocês estão vendo, É o Ferrez aqui, também na, na ajuda, é isso aí, bora! Olha o Anderson aí, ó <risos> Tava pensando que é só mídia Mídia aqui, ó Social, bagulho Estrala também Aí, que hora. É isso aí As cestas básicas agora ó oh, chegamos com o caminhão tá tudo aqui dentro do caminhão e dentro dos carros e a gente vai descarregar aqui certo no jardim Lídia na quebrada e a gente vai falar aqui com a moradora que vai receber né mano responsável por fazer esse cadastro com nós periferia e solidariedade também que fez o cadastro Oi, tá tudo bom senhora tudo, bem. tudo bom então, em nome dos moradores, eu queria que a senhora desse uma palavra. Em nome dos moradores, eu agradeço muito a ajuda que vocês estão dando. Está sendo bem-vinda para todos. Porque perderam muita coisa nessa, nesse seja que teve. Eu acho justo a gente parar por aqui. Já mostrou que foi entregue, que está descarregando. Agradecer a vocês todos que colaboraram. Tá ligado? O pessoal da Interferência que está aqui, ó. Equipe bonita que está aqui, ó. Certo? O Anderson que está do outro lado A ajuda é super bem-vinda eu quero agradecer a todos vocês do canal Todos vocês do Periferia e Solidariedade Da ONG Interferência Pessoal, os voluntários que doaram aí Que não podem estar tá saindo de casa Tem alguma comodidade, mas resolveu doar Então, para todos vocês, nosso muito obrigado, né? Muito obrigada mesmo, de coração De coração a todos. E graças a vocês O pessoal vai receber as geladeiras, os fogões Os registros, as panelas os, fogões, os colchões, os beliches, botijão, botijão prato, tudo, panela, prato, panela, prato, panela cestas básicas que a gente trouxe, as roupas que vocês doaram, tá, graças a vocês. Então, é isso aí, rapa, achar na vida de vocês que retorne em dobro, tá bom? Vamos descarregar.